Agora as cores das nuvens são tropicais e o sol o vermelho está igual às minhas bochechas. Me diga que não sou a única. Eu te desejo. Eu te desejo, te desejo, assim, Você é uma perigosa? Ai, nossa. amigo, sabe para o papinho cheio? Aí ele falou pra mim que ia chegar lá pelas 5 horas. Eu tô muito preocupada porque ele falou que ia trazer a roupa da apresentação. Nossa, tô tão ansioso pra que a gente, a gente logo, faz tempo, né, que a gente não ah, Sim, a última apresentação do Secret faz tanto tempo e depois teve toda a briga lá. Eu tô muito para os fãs já ouvir a nova música que a gente tá fazendo. É verdade. E falando nisso, a Pandora te mandou mensagem? Falando pra onde ela manda. Mandou nada. Ela, depois que ela foi viajar com o namorado dela, esqueceu do, do Panteras Angelicais. Uhum. E a gente tá aqui, precisa, vai apresentar, não sei o que, que eu vou fazer, eu tô, eu tô um pouco preocupada. E vai ficar difícil de apresentar sem assim, uma pessoa, né? Ai, mas o Facundo falou que ia arrumar uma solução, então vamos esperar por ele, que daqui a pouco ele está chegando aí com a roupa também vai dar tudo certo. Um pequeno toque. é isso, viu? E Foi muito bom revê-la. Ai, tudo bem. Bom, eu vou ficar aqui esperando um amigo. Ah, aí. tudo bem. Que amigo? Ah, um amigo que tá vindo dos Estados Unidos, o Frederico. Ah, o Frederico. Você já me contou dele. É isso aí. Então tchau, tchau. Tchau. <risos> Ai, com saudade. Ah, eu também. E aí, quem era aquele que tava aqui com você? Ah, é uma constatinha que eu fiz aqui no Brasil. Nossa. Sabe como é, né? Eu vim com a Thalia, aí a gente passou aqui no primeiro dia. Bati o olho no menino, peguei o número. Como eu fui pro interior, eu falei com ele que quando eu voltasse, eu ia encontrar com ele. Nossa, mas mal chegou e já tava assim. <risos> ah, mas tudo bem, hein? Falando de relacionamento, você chegou a conhecer o Lucas? Como eu cheguei, eu já fui visitar minha família, né, lá no interior, me postar, daí eu conheci o menino e eu comecei a sair com ele, só que acabou que não encontrei com ele ainda. Muito bem. É, da minha parte, querendo falar pra você do Lucas, é, eu vou lá encontrar com ele. E assim, vai ser uma surpresa, porque ele nem sabe que eu tô aqui ainda. Vocês voltaram, pelo menos? Ou vocês vão pensar em voltar? Na verdade, eu quero mais pra resolver as coisas, porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Então eu preciso resolver. Ver o que ele está fazendo da vida. Bom, eu fiquei sabendo pela falia que ele criou um grupo chamado Bancaros Angelicais. Nossa, não sabia disso. Olha, eu estou aqui imaginando agora. E esse reencontro, como vai ser? Bom, assim, né? Tem várias coisas, tem muitas coisas que a gente pode conversar. Então, eu estou, sabe? Não tenho esperança de nada mais, porque a nossa vida mudou. Passou já um ano, né? É verdade, bem, eu entendo isso. Mas quero saber de fofocas, viu? <light> Mini. Boa tarde. Eu demorei, mas eu cheguei. E Todas as coisas pro figurino. Nossa, Paco, você falou demais, eu achei que você nem ia lá. Ah, eu só peguei um pouco de trânsito. E cadê o Lucas? Tava lá pra cima falando com o alemão pelo telefone. Ai, ah, de novo esse garoto? Alguma coisa de errada não está certa. Eu falei pra ele também, mas entra por ouvido e sai pelo ah. Tá pronto, você chegou? Oi, cheguei sim, Lucas. E trouxe as roupas pro figurino. Ah. Tá legal, né? Eu acho que essa vai ficar muito legal. O que você acha? Ah, eu acho que a gente tinha que conversar sobre o tema da Pandora. O que aconteceu com ela? Ela tá viajando ainda com o namorado dela. Eu não sei o que a gente vai fazer, faltando um integrante. Nós somos três. Ah, vamos então você não vai contar com a gente. Eu? É apresentar com vocês? Tá, tá, tá, tá, tá, vai ter. Me deixou sozinho de novo, com esse nude que não serve pra nada. E você sabe porque eu foi embora, não sabe? Infelizmente saiu. Eu peço que a não consegue fazer nada, nem roubar o dinheiro do Lucas, Só roubar o dinheiro do Luca. Você ficou sabendo que o que a Pandora me bateu? Ah, e tá. Todo mundo descobriu. Ah, chega de desculpa, não adianta mais chorar pelo um produto que não deu certo. Agora eu quero saber o que você está aprontando dessa vez. eu te Eu e o Lucas agora somos amigos. Super amigos, tipo amigos de infância mesmo. Como é que é? é isso mesmo! Aliás, você tá louco! Para para de show, como sempre, você gosta de um show. Pensa assim. Seu amigo do Lucas é o jeito mais fácil de roubar o dinheiro dele. Você vai conseguir, né? Lógico, né, Yuri? você. Meu Deus. Contanto que a gente não vai parar na cadeia? Se você me ouviu, mesmo que eu possa... Sim, você não quer? Não, eu adoraria, só que eu fiquei meio surpresa sem nenhum pedido do nada. Ah, é, mas você ajudou a gente todo esse tempo. Sabe a coreografia, sabe a, le... sabe a letra. Sim, eu acho que você é a pessoa indicada. Ah, muito grato pelo convite. É claro que eu aceito, né? Então a gente tem que começar em ensaio Sim, eu vou arrumar as coisas para ensaio, porque a gente tem que começar agora já. É, vamos nos apressar. Isso. Lindo. Ah, quem será agora? Lindo. Não acredito. Quem é? Venha ver com seus próprios olhos. Lindo. Federico? Federico? Federico! Falando nisso, entre música e essas coisas, a gente podia, é, poderia gravar uma última música e eternizar isso, né? Já tá na hora. Como Sim. assim uma música?